galera tudo bem com vocês galera acabei de chegar no mercado agora é nossa primeira compra aqui de 2022 já que teve uma projeção aí né do salário que aumentou a inflação aí tá totalmente mudada a troca de preço todo todo dia eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrar a minha comprinha e ver e, e mostrar para vocês né se deu alguma alteração de preço é falar aqui o que eu achei é, da compra do ano passado e para esse ano né na verdade aí mês de da compra que eu fiz para essa de hoje é uns 20 dias mais ou menos né? nós estamos na primeira semana ainda de, de janeiro de 2022 e a última compra que eu, que eu fiz acredito foi dia 10 de dezembro de 2021 quem acompanha o canal aí viu o outro vídeo então vamos acompanhar esse aqui vou mostrar para vocês Aí, galera, ó, toda a compra tá aqui, ó, no chão na sacola. Eu vou retirar rapidinho para ficar mais fácil para mostrar para vocês e o vídeo não ficar longo. E comentar aí, né, das coisas que eu comprei e os valores aqui, fazer a comparação. É, muitos sabem que eu sou da cidade de São Mateus, é Espírito Santo. vai fazer um comparativo aí com seus com sua cidade, com os mercados de sua cidade. Deixe nos comentários o que vocês acham aí Da compra, se aqui está tá, tá mais caro Se está mais barato Do que de onde vocês moram Fique à vontade para comentar Então deixa eu só tirar da sacola aqui rapidinho E já mostro Aí galera, tá toda a compra aqui ó. Tá vendo? Tirei da Da embalagem Eu só não tirei ali as carnes Porque é, é gelada né? Senão vai sujar o chão Por falta de espaço deixei aqui perto do chão mesmo Que eu vou higienizar para depois guardar né, para desinfectar aí alguma bactéria Alguma coisa assim Supermercado Porque lembrando que a gente ainda tá na pandemia E galera, veja só o tamanho da lista ó. A lista hoje foi extensa ó. Muita coisa mesmo ó. Bem grande E o valor total da nossa compra de hoje Tá aqui ó Nós gastamos com isso R$ 431,00 e galera praticamente a mesma coisa né varia um inter o outro mas praticamente a mesma coisa que a gente compramos é, mês passado ó é papel higiênico papel toalha iogurte é, molho aqui de tomate produto de limpeza aqui ó nós compramos bem menos dessa vez só um sabão e líquido aqui shampoo Sabão em pó, é, sabonete, veja, é. suquinho, alguns biscoitinhos, tá todos ente aí. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, só o valor aqui, ó, dá pra ver, ó. tá vendo? Eu achei, o frango achei barato, o frango não alterou muito aqui pra gente não. Aí galera, o valor aqui de alguns, vou mostrar pra vocês, ó, o... O pescoço de frango, aqui pra gente, ó, é R$6,00 o quilo. Aí como o pacote deu R$1,200, ó, R$7,30 nós pagamos. E aqui, ó, o frango temperado, R$10,00 o quilo. Como nós pegamos um de 600 gramas, deu R$6,52. Ó, a linguiça, galera, R$14,99 o quilo. Como a gente comprou meio quilo, R$7,51 7,51. A linguiça é esta aqui, ó Cadê? Ela tá ali na sacola A linguiça que eu tô te falando é essa aqui, ó. A linguiçinha fina Pra gente fazer farofa, pôr no, no feijão tropeiro E coisa tal Eu não vou fazer a lista toda Porque é muito, senão o vídeo vai ficar muito longo Mas esses e tudo aqui, que nem eu te falei Né? Nesse total aí de 430 reais se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Deixe seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva E Segue a gente aí né? Vou deixar o arroba aqui do Do Instagram Para vocês seguirem lá também Olha galera Os produtos que já tá com preço aqui Olha ó. Ó o bucho Para fazer uma dobradinha aqui ó, Nesse pacotinho aqui de 412 gramas 1394 uma carne moída que é uma carne de segunda no 400 gramas 1439 só para vocês verem eu achei muita diferença as coisas tá mais caras aí dessa vez dessa compra para outra que nós fizemos e é isso, o vídeo de hoje Mostrando a minha primeira compra aí Do ano de 2022 Espero que tenha gostado Então eu vou ficando por aqui galera E espero vocês Até o próximo vídeo Deixe o seu like, deixe seus comentários Um beijo a todos e até mais Fui!